Se liga, olha só, quer saber um pouco mais sobre este mercado que está sendo tão falado com o mercado de criptomoedas e como que você pode lucrar com ele? Olha só, se liga que eu vou te mostrar neste exato momento um pouco aqui de maneira simples como você pode iniciar dentro deste mercado e como você pode lucrar com criptomoedas. Fala comigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu me chamo Júlio Moreira e no vídeo de hoje eu quero explicar um pouquinho para você aqui por alto como que funciona o mercado de criptomoedas, como você pode lucrar dentro deste mundo que está todo mundo falando por aí e como que você pode iniciar dentro deste mercado. Bom, primeiramente eu quero mostrar isso para você, olha só. Resolvi criar uma carteira pública aqui na Binance, ou seja, tá? eu tenho a minha carteira principal, tá? que é o meu investimento principal em criptomoedas, porém eu, res eu resolvi criar uma carteira pública. Essa carteira pública aqui hoje minha tem 17 mil reais investidos, eu vou mostrar para você um pouquinho dessas, das criptomoedas que eu tenho aqui. Tá? E como que você pode iniciar, tá bom? Então, o que, que eu vou fazer? Essa carteira pública, como diz o próprio nome, ela é pública. Então, é, na medida que eu for investindo em algumas criptomoedas, que eu for descobrindo algumas coisas, né, e que eu fizer algumas mudanças ou que eu descobri novas estratégias, eu vou divulgando aqui no canal. Então, primeiramente, já peço para você já se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like, já se inscreva para você não perder os próximos vídeos em que eu venha falar sobre criptomoedas aqui no canal, tá bom? Bom, nessa carteira aqui que eu tenho na Binance, essa daqui tem 17. Mil reais, como você pode ver, 17 mil reais, 630 reais, ok? Eu coloquei, na verdade, 15 mil 15 mil quebrados. Na, na verdade, é porque esses dois mil, vamos dizer, a mais aqui, que já enterou 17 mil, é que já teve de lucros, de rendimentos, tá bom? Mas, enfim, primeiramente, eu quero explicar como que funciona o mercado de criptomoedas. Eu vou falar baseado um pouco no Bitcoin, que eu acho que é a criptomoeda que todo mundo já ouviu falar, ou que quando começa a pesquisar sobre esse mercado, ouve falar, né? Primeiramente, o Bitcoin. Vamos lá, o mercado de criptomoedas nada mais é do que... Eu vou fazer uma, uma breve comparação aqui com o mercado de ações, que bem provável você já ouviu falar também, né? Como que funciona o mercado de ações, né, na Bolsa de Valores? Você compra uma, um pedacinho, por exemplo, da Apple, você compra um pedacinho do McDonald's, da Coca-Cola, da empresa que você quiser, que tiver é, dentro ali, né, que tem ações para você comprar, e você ganha uma valorização sobre aquilo. Então, eu vou te dar um exemplo. Você pode entrar na, na, no mercado de Bolsa de Valores... E comprar, por exemplo, mil reais em ações da, sei lá, do McDonald's, por exemplo. Okay? Você compra mil reais em ações do McDonald's. Se em um mês o McDonald's, por exemplo, valorizar. 5% você ganha 5% sobre o seu investimento, ou seja, você ganha 5% sobre os seus mil reais investidos, ok? Se você compra 10 mil reais, por exemplo, na, em, sei lá, em ações da Apple, e a Apple valoriza, por exemplo, 20%, no mês ou no ano, não interessa, você ganha 20% sobre o seu valor, ou seja, se você investiu 10 mil reais e a empresa valorizou 20%. No ano, os seus 10 mil reais se tornaram 12 mil reais, mais ou menos por aí. Só que, o que acontece o mercado de criptomoedas: as coisas acontecem de uma força maior. Então, os, uh, uh, enquanto na bolsa de valores geralmente o rendimento mensal é pouco, tecnicamente falando assim, é coisa de 1%, 2% e tal. O mercado de criptomoedas ele é muito volátil, então você consegue uma taxa. De lucratividade muito alta e é claro, se você investir mal, você também perde esse dinheiro numa velocidade rápida. Tá bom? E aí, o que, que acontece? Existem as criptomoedas que hoje são as criptomoedas sólidas, são as criptomoedas para você fazer holding. O que, que é holding, tá? São criptomoedas para você investir no longo prazo. Então, por exemplo, que você sabe, tecnicamente falando, pela solidez daquela criptomoeda, que, com o passar do tempo, ela vai gerar lucros para você. Uma delas, por exemplo, é o Bitcoin. Outra delas é, por exemplo, o Ethereum. Outra, por exemplo, o BNB, IADA, Solana. Que são criptomoedas que têm projetos fortes que você sabe que no médio e longo prazo elas vão lucrar. Então você começando a injetar grana, né? Depositar dinheiro nessas criptomoedas agora, investir nelas agora. Lá na frente você pode ganhar muito, muito dinheiro. E não quer dizer que agora você não ganhe, tá? Você ganha agora também, tá bom? Só que lá na frente você tem a chance de ganhar, de construir patrimônio literalmente falando Então beleza, vamos lá, vamos colocar um pouquinho aqui para você entender ó. Como que funciona este mercado então O primeiro passo que você precisa fazer é criar uma conta e uma corretora Qual que é essa corretora que eu uso aqui? É a Binance, tá? É só você entrar aqui, ó, binance.com, tá bom? É a corretora, é, se eu não me engano, é a maior corretora do mundo hoje É só você entrar no site da Binance, clicar é, na opção de fazer uma conta e fazer um cadastro lá E aí você precisa seguir o passo a passo lá, você precisa mandar os seus documentos, seus dados Para você, você ser aprovado, para você... É, comprar e vender moedas. Enfim, depois que você fez o seu cadastro, o primeiro passo que você precisa fazer é você é, depositar o seu dinheiro na Binance para você poder comprar as criptomoedas. Então, como que você faz para você depositar? Eu vou fazer outro vídeo aqui passo a passo explicando como depositar e como fazer tudo. Aqui eu estou mostrando um pouco por alto para você entender o mercado, tá? Então, é, você vem aqui, olha, você coloca aqui ó, nessa opção Compre Cripto, coloca aqui, o Depósito Bancário e aí você pode fazer o depósito exatamente com Pix, tá? Então você vai colocar aqui os seus dados, tá bom? É, aqui já está a moeda, né? no caso é real, que eu quero. Você clica em continuar, aqui você confirma os seus dados pessoais, tá bom? Coloca confirmar e aí você coloca aqui é, o valor que você quer depositar aqui o, o valor. E aí vai gerar um código PIX se você quiser pagar pelo PIX ou você pode pagar pelo boleto. né? Irmão? A vantagem é que pelo PIX em alguns minutos o dinheiro já cai na sua conta bancária. Tá bom? E aí, depois que você fez isso daqui, basta você comprar a moeda que você quiser. Como que você faz para comprar moeda? Ó, você faz o seguinte: tá? Você vai clicar neste quadradinho aqui no alto da tela, você vai vir aqui ó, em Exchange, opa, você vai vir aqui ó, em Exchange, tá bom? E aqui já vai aparecer as criptomoedas que você pode comprar, tá? E aí, o que, que acontece? Aí vem a questão do Júnior: qual moeda eu compro? Quais moedas eu invisto? Bom, aí depende muito, depende muito do que você está buscando. Tá, depende muito do quanto você tem para investir. Como eu disse, tem as criptomoedas sólidas para você investir, e tem criptomoedas que são criptomoedas pequenas, tá, e que pode te gerar um alto lucro num curto prazo, inclusive. Moedas que valem tipo muito menos que um centavo, tipo 0,00001 centavo. Entendeu? Moedas que nem sequer bateram um centavo ainda. Então, essas moedas, se elas crescerem um pouco. Você já consegue ter um resultado muito foda. Eu até mostrei uma criptomoeda que eu comprei lá no meu Instagram. Se você me segue, você deve ter visto. Eu coloquei 3 mil reais nessa criptomoeda. E em menos de um mês ela me gerou mais de 120 mil reais. Em 20 dias, basicamente. Tá? É, então, assim, tem criptomoedas pequenas que pode te dar uma taxa de lucro muito grande. Só que em compensação são moedas de alto risco também. Tá? Elas podem não crescer. E com isso, às vezes, dependendo, também não te dá lucro nenhum. Então, tem as criptomoedas que é para você fazer holding, que é para você apostar no longo prazo, vamos dizer assim, né? para você construir patrimônio. E tem as criptomoedas que são criptomoedas para você ali crescer, é, moedas pequenas, de alto risco, para você, às vezes, conseguir ter um lucro de imediato, dependendo do lucro, um lucro muito bom. Tem um, um grupo que eu indico para você fazer parte, que chama Treta das Moedas. Tem quase 100 mil pessoas nesse grupo, ele é de graça, tá é gratuito. E lá os caras sempre soltam de vez em quando algumas criptomoedas pequenas que podem bombar no mercado, que podem crescer bem no mercado. Eu vou deixar o link desse grupo aqui, é gratuito, tá? Tá aqui na descrição do vídeo, que é um, um grupo lá no Telegram, beleza? Entra lá se você quiser pegar mais informações sobre este, sobre este mercado também. E aí o que, que acontece? Aqui nós vamos, eu vou te mostrar por exemplo, por alto como você faria para comprar Bitcoin, tá? Imagina que você depositou mil reais em criptomoedas aí, é, é mil reais na, na, na plataforma, na verdade. E aqui mostra para você a projeção, né? Que mostra para você como que está a moeda é... aqui no mercado, ok? Eu vou pegar aqui, ó. Aqui tá o Bitcoin em uma semana. Então, olha só para você ver o seguinte, para você entender um pouco melhor. Aqui está o Bitcoin. Esses aqui são os resultados, como você pode ver aqui, olha. É de uma semana, tá bom? E aí, olha só para você ver onde o Bitcoin estava, tipo, há uma semana atrás, então. Aqui dá para ver, olha só, onde ele estava uma semana atrás. E como ele subiu, ó. Olha só para você ver que legal isso aqui, ó. Então olha só para você como que o Bitcoin subiu legal aqui, ó. Então aqui, olha só para você ver. Imagina o seguinte, tá? Imagina que você tivesse depositado só para você ter uma base, é, mil reais quando o Bitcoin estava aqui, ok? E aí imagina que o Bitcoin valorizou nessa brincadeira toda aqui. Vou dar um exemplo para você. Imagina que ele valorizou 30% aqui. Ou seja, você teria ganhado 300 reais, entende? E aí você pode, você tem duas opções. Você pode sacar o seu lucro para você utilizar, mas se você estiver pensando no longo prazo, o interessante é você deixar, para quê? Para que ele consiga é, ir rendendo é, cada vez mais, entendeu? Para que ele possa ir crescendo cada vez mais. Ó, vou voltar aqui um tempo para você ver, vou voltar aqui um mês. Só para você ter uma ideia, ó. Caramba, meu gatinho está me mordendo, mano. Está foda. Olha ali para você, ó. Ele está mordendo a minha perna. <risos> eu estou tentando seguir o vídeo plenamente aqui para você entender. Então, olha só para você, olha e teve um crescimento muito bom dentro deste mês, tá? E o legal é esse, tá? O meu maior conselho para você é investir no longo prazo, pensar sempre no longo prazo. Então, tem as criptomoedas para você investir no médio e longo prazo, para você construir patrimônio, que são as moedas sólidas, e tem moedas para que são moedas pequenas. Não que as moedas pequenas você não vá investir no longo prazo, não é isso, Tá? Mas tem as moedas que você já sabe, que se você investir naquelas ali, elas no longo prazo vão crescer. E tem as criptomoedas pequenas você pode, que tem projetos bons, que você pode investir uma grana nelas e deixar lá para ver o que vai dar depois de um tempo e, às vezes, pode dar um lucro absurdo para você também. Tá bom? Então, enfim, ó ficamos por aqui por esse vídeo. Só para você entender uma base, mais ou menos, de como funciona o mercado. Deixe sugestões de vídeos aqui na descrição desse vídeo para eu estar gravando para vocês. Mas eu vou trazer aqui para vocês passo a passo, tá? De como depositar, de como comprar na Binance, de como... É, de, eu Vou mostrar para vocês aqui nos próximos vídeos a minha carteira, quais moedas eu invisto é, Eu não vou estar indicando para você comprar eu Vou mostrar o que eu invisto Se você quiser, às vezes, achar interessante comprar, também compra Se você achar interessante comprar outras, também compra Mas eu vou estar mostrando um pouquinho sobre tudo isso aqui para vocês Beleza? Então, é mais ou menos isso daí Até o próximo vídeo, então E valeu!